E você colocou aqui pra mim que tem dúvida sobre contratar uma secretária ou não. Então, você, você é sozinha dentro do, do seu consultório, é isso? Você está dentro de uma clínica, né? E você não tem uma recepção sua. A sua recepção é a recepção da clínica, é isso? É, então, eu vejo assim, se você está dentro de uma, de uma clínica estética, seria muito bom você é, ter tratamentos estéticos aí, oferecer para essas pessoas, né? É, e aí, na, na minha, no meu ver aqui, todo mundo que entra nessa clínica teria que saber que tem um dentista que faz estética aí. Estética, clareamento, enfim, não sei se você faz facetas estéticas, enfim, a, a, essa parte de estética. Não sei se na recepção da clínica você pode colocar alguma divulgação aí. Porque você só vai conseguir divulgar aí dentro o seu trabalho se isso for bom para a clínica também, né? Se com isso, é, é, se você agregar alguma coisa aí, né? Fica limitado. É, é o ideal realmente seria que você estivesse num lugar onde você pudesse divulgar é, o que você faz, com certeza. Né? Claro, você pode divulgar em outros lugares fora daí, mas se aí já tem um fluxo grande de pacientes... Né? Por que não? Então, eu acho que aí é uma coisa para você alinhar né? é, com ele. A questão de ter uma funcionária, ter uma secretária ou não, eu sou totalmente a favor de ter alguém sim. Porque você não está o tempo todo no consultório. Então, quem é que atende o telefone? Quem é que responde o um WhatsApp? É, enfim, quem é... Tudo você, se tem poucos pacientes, você ainda consegue limpar o consultório, esterilizar o material e tal, mas tendo uma funcionária, você consegue chegar mais rápido é, onde você no seu objetivo, né? Então é muito importante durante o curso nas aulas do curso. Eu falo isso para ter produtividade, para você ter um contato com os pacientes. Então, tem um relacionamento, por exemplo, via WhatsApp, quem é que vai mandar, é a secretária. Agora, é claro que você tem que ter um faturamento para isso. Então, é, eu não recomendo ninguém contratar uma funcionária se não tiver ainda com um faturamento é, mais ou menos, que dê para arcar com todos os custos disso. Né? É, e para isso, você precisa de paciente. O que eu recomendo é divulgação. Onde você vai divulgar? No curso eu falo de vários lugares, né? Vários canais que você pode usar. P pode ser a recepção da clínica, se você entrar num acordo com seu tio, pode, né? Pode ser redes sociais? Pode também. É, então, o que precisa é você entender bem como é feita, como é a melhor maneira de você se comunicar nas redes sociais. Para você, isso tem lá no curso também. Né? Tem até nas aulas que já estão todas liberadas ah, ah, no módulo que tem as aulas ao vivo, que tem lá sobre redes sociais, que eu falo das regras, dos erros, dos acertos dos dentistas, o tipo de comunicação que você deve usar, tá? Porque senão vai acontecer de uma outra pessoa fazer uma arte né, colocar um logotipo e tal, e ficar tudo muito comercial e não vai atrair ninguém. Tá? Então, redes sociais é uma matéria nova para o dentista. Então, precisa entender como se comunicar lá dentro. Tá? Porque o que a gente mais vê quando você contrata alguém, não sei quanto que você vai pagar para essa pessoa, mas você tem um, um investimento nisso e não sabe, qual, assim, não sabe se vai ter retorno ou não. Né? Essa pessoa não se compromete com o número de pacientes que vão no seu consultório através das, das publicações, né? Então, é importante você orientar. Se você não souber como faz isso, você vai fazer publicações e não vai ter resultado, tá? Então, isso é, é muito, muito importante. E entender as regras também, né? Entender como é que funciona. É, entender como faz anúncio, enfim, o okay? que então isso de redes sociais precisa aprender bem como, como lidar. Uma coisa que você pode fazer, que eu recomendo, procurar parcerias, né, parcerias com outros dentistas é, que não façam a especialidade que você faz, tá, então aqui você faz ortoestética, né, é isso, implante, então Uh, odontopediatria, né? você já tem algumas, algumas especialidades aí, mas eu não sei se você procurar uma, uma parceria com outro dentista, que especialidade seria, não sei, periodontia, por exemplo. Não sei se tem algum periodontista que só faz pério. Um pério que não faz orto, um pério que não faz implante, enfim, buscar outros profissionais para fazer parceria. Uh, e aí você pode oferecer fazer um cartão de visita frente e verso, isso é barato, né, então pode ser a frente você, no cartão de visita o verso o colega, e você dá para ele de, de presente, né, colocar no balcão dele da recepção dele, você manda fazer um acrílico, um suportezinho de acrílico bonitinho, fica a frente você o verso ele, tá, então isso é uma, uma possibilidade também, é barato, né, quanto custa mil, mil cartões, é bem, bem tranquilo de fazer. E um folder na, na clínica. né? Você, você pode falar até com o seu tio, se você poderia deixar no balcão as, as recepcionistas da clínica dele, nem ofere, não oferecerem tratamentos seus, mas você ter um folder ali, num cantinho, num lugar, que a pessoa possa pegar e veja que tem dentista aí, que enfim, o que você faz. tá? Então, acho que pode ser pode ser um, um caminho bom. O que é bom nessa mentoria, é, que é o objetivo aqui, é você traçar que ações você vai fazer no seu consultório. Então o que é que você precisa fazer? Precisa acertar aí o seu local. Então vai ficar aí ou não. Isso é, é uma coisa. Vou começar a divulgar, você pode começar a divulgar o seu nome independente de onde você estiver, né? Independente do seu endereço. Pode começar a divulgar o que você faz, você já está começando nisso daí também. Então, você traçar um, um plano de ação para você começar, tá? E não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. É né? uma, uma ação, depois outra. Ah, vou fazer o cartão de visita, vou fazer parcerias, vou atrás de outros profissionais, tá? E aí você começar a dar os primeiros passos. Senão, você começa a ter um monte de ideia e corre o risco de, de, ficar, de ficar paralisada. Né? Quem tem resultado rápido é quem realmente acelera nas ações. Porque no começo não vai dar certo, os primeiros posts não vão ser bons, a primeira parceria não vai funcionar e aí vai para a segunda e depois faz outro post.